Existem muitos métodos pra conseguir diamante no Minecraft. Você pode conseguir simplesmente minerando, andando por cavernas. Ou se você é uma pessoa mais abusadinha, até com bug de x-ray. Mas e se eu se dissesse que eu descobri um método pra conseguir diamante melhor que todos esses? Mais prático. Que você pode estar tá, literalmente andando na grama e achar diamantes. Se você ficou curioso pra saber como eu fiz isso, é muito importante que você veja o vídeo até o final. Deixe o gostei e se inscreva, fechou? Que tá muito bom, sério. Estamos em mais um dia de Minecraft Utopia. Mano, que local da hora, né, mano? Eu tô adorando morar nessa cidade aqui. E pelo que eu tô ligado, você? também estão curtindo muito quebrou minha moto. Bom, aliás, por falar em moto, porque não tá ligado no último vídeo, a gente literalmente fez o nosso primeiro automóvel. A gente fez essa essa lambretinha aqui muito louca e ela tem até um baú atrás. Em breve, eu quero até tentar leiloar ela, porque querendo ou não, a gente é a única pessoa que tem veículo no servidor e é bem mais legal a gente pegar uma motoca. Mano, a gente pega a motoca aqui, ó posiciona ela. E dá um grau para ir até a cidade. Isso não é bem mais legal do que a gente ter que sair andando devagarinho e chegar nunca lá. Então eu quero fazer alguma coisa para ganhar dinheiro com isso. Na verdade, por falar em ganhar dinheiro, a gente acabou gastando dinheiro. Para ser sincero, eu sempre sou muito a favor de apoiar os negócios locais, comprando e vendendo coisa de todo mundo para ver o que dá. Eu acho isso muito da hora e o nosso amigo, a Jota, veio falar com a gente. Opa, olha aqui que é meu vizinho Oi, uh, aí menino como que você tá? Não, calma, calma, antes, antes de eu falar como é que eu tô, você ganhou um um kit inicial igual o meu, LG. Sério, cara? Sério, ué, é triste, <risos> mas eu tem item de madeira. E sabe o que é o pior? É. Uh. Eu descobri isso só depois que eu já tinha item de ferro, mano. Uh, mas eu tô melhor que você. Eu descobri que eu já tinha item de pedra, pelo menos. Eu não sei se é tão vantagem, mas, né? É, é, então... Ó, LG, na verdade, eu vim aqui por uma, uma coisa muito importante. Hum, pode falar, meu amigo, pode falar. Eu tenho um item. Uh. Ou melhor, eu tenho uma construção. Eu já tenho, ó, pô, já tá aqui. Não, essa aqui é uma construção gigante. Mano, é uma livraria, LG. Pera, é. qual que é o tamanho dela? Ele fala em blocos, ele fala esse é um fala por, um, por dois. 9 por 9 por 9. Hum. Interessante, você me chamou para testar ela, né? Ó, vamos fazer o seguinte, eu te vendo baratinho, ó. Uma moeda de ouro, a construção 9x9x9, por 9 por 9, livraria, top. <risos> uma moeda de ouro? É, pô, você tem cinco. Tá, pera, é uma livraria, você tem certeza você não errou na tradução, né? Não, pô, tá dizendo aqui, ó, Villager Library. Tá, então no mínimo ele tem estante, acho que é até uma coisa útil. Dá para eu pagar, já que é uma coisa de villager, que tem pelo mapa todo, uma moedinha de cobre, ó, você ganha alguma coisa? Cobre? Não, olha, é um real por uma construção que tem livro, coisas importantes. É uma livraria, mano. Eu não abri ainda, mas <risos> pode até ter um villager dentro. Quem sabe? Você não sabe, pô. Cara, eu te conheço. Se fosse bom, você já teria colocado esse negócio há muito tempo. Já estaria lucrando uma de prata. Eu te dou um presente. Uh, tá, tá, tá, tá, tá, Fechou? Tá, vai, pô, pô, pô mandando aí. Tá, ó, LG, antes eu vou te dar teu presente. Tá, tá. Como? Se eu morrer. Ah. Uh -huh. O que, que deu? pô, aonde tem alguma vila? A gente, eu não posso ir pra lá. Eu tô com. Tá ligado aquele efeito de bad homem? Sim. Tá escrito very bad homem. É tipo, muito uh, bad homem. Caraca, sério? Que da hora, véi. pô, assim, você sabe como consegue essa maçã? Mano, é só você colocar uma maçã no inventário, vira ela, pô. Tá, faz assim então. Não hoje, mas vamos combinar isso. Vamos se equipar, fazer uma maçã dessa e vamos pegar essa raid. Deve ser uma raid super difícil. Da hora, da hora. Eu animo, mano. Ó, tá. seu presente aqui, LG, sua compra. Parabéns. Agora você é proprietário uh. de uma linda vila de vilas. Livraria, tá, na verdade. É. Eu vou testar depois. E é bom que não seja coisa ruim, é, pô. Ah, é, é bom, isso, pô. <risos> confia, velho. brigadão aí, LG. Tamo junto, velho. Bom, como vocês viram, conversando com o Apu, eu acabei comprando essa estrutura aqui. Eu ainda não sei como ela é. Ele falou que é uma livraria e conhecendo o Apu, eu acho que coisa boa não é. Mas eu acho muito da hora a ideia de comprar as coisas. Porém, contudo, todavia, correr o risco dessa estrutura ser uma grande tralha. Eu vou fazer ela bem aqui, que é perto da casa do Apu. É, como vocês podem ver, a estrutura não tá aparecendo ainda, mas já descobrimos o que é. Eu não falei que não era coisa boa. Pronto, tá aqui. O Apu passou pra gente uma cápsula horrível. Que é uma vaca, uma vendinha de villager aqui. Mas eu gostei, na real, das estantes. Eu tava precisando de livro, a gente vai precisar de livro. Então, na real, vai poupar um tempinho. Pra mim, valeu a pena o negócio. A minha dúvida é: eu queria ver se tinha como pegar lá de volta e colocar na cápsula, mas eu acho que não. Porém, já temos os livros que valeu a pena pra gente. Mas já que o Apu quer ser é a Jota e vender umas tralhas, pode ficar tranquilo, Apu. Arrumarei tralhas pra vender pra você também. <risos> Bom, mas antes de qualquer coisa, eu tô devendo um pack de ferro pro carlinho. Porque, porque não tá ligado, no último episódio a a gente fez todas essas máquinas aqui e utilizava bastante ferro e eu não tinha. E o Carlinho arranjou pra nós. E também eu tava dando uma olhada nos itens que tem no modpack e eu achei esse, essa armadura de iolite. Eu não sei se ela é boa ou não, mas eu acho que eu já vi esse minério aqui. Eu queria muito ter uma capacete e uma botinha de iolite pra ficar aqui perto do meu corpo assim, ó. Então o meu plano é andar um pouco pra longe e tentar achar a primeira vida que tiver e pular nela pra gente tentar achar um pouquinho desse minério. E de quebra também pegar um pack de ferro rapidão pra devolver pro Carlinho. E uma coisa curiosa é que eu sei que vocês vão comentar que eu li Literalmente, sempre tô de roupa preta. Daí, bem hoje, em específico, eu não tô. Hoje tá muito frio, gente. Tá fazendo 7 graus. Então, eu tô usando a blusa mais quente que eu tenho. Aí tá frio também. Tá, tá complicado, gente. E, ó, gente, eu ainda não achei uma ravina. Mas, eu achei uma tenda. Nossa, tem lâmpada do Wendy aqui. Eu vou levar, você nunca pessoa tem isso aqui. Uma bigorna, eu vou levar também, que é bem útil. Ó, eu consigo fazer um lockpick. Será que eu consigo abrir esse baú de primeira? Não. É, parece que nessa vilazinha aqui, todos os baús tem lockpick. Porém, mano, tem um navio pirata. Tá roxo ali. Olha só que da hora. Tá cheio de pillager. Essa poção é de vida ou de dano, será? É de dano. oh mano. E logo ali também tem alguma caverna estranha. Ah, eu vou entrar nesses dois lugares. Tô nem aí, gente. Invasão. Tem uma cobra. Tem uma cobra gigante ali da água. Não. Bom, aquela expressão Se arrependimento matasse Então, ela matou A questão é Lá tem essa cobra aqui Que é um problema enorme pra gente Porém, tinha um zumbi com um tridente Que eu queria muito ir também Ter aquele navio que eu invadir Mas aquilo ali tá me atrapalhando Fora aquela dungeon ali Tá, quer saber? Eu vou deixar aqui marcado Mas não vai ser agora que a gente vai vir A gente não tá pronto ainda, infelizmente Mas a gente vai voltar E vai dominar esse navio pirata Vai matar aquela serpente E vai explorar aquela caverna lá E se você quer ver isso Você me apoia nessa jornada Eu quero que vocês comentem nesse vídeo Pra eu poder saber eu que vocês realmente querem isso, porque mano, a JPVP vai atrás de vingança. E também tem uma baleia aqui. E tem esse cavalo listrado e uma Lucky Block aqui. O que é isso aqui? Uh, obsidian, legal. De qualquer forma, vamos chamar a Ravina logo para gente pegar a nossa subir que a gente tanto merece. Gente, eu achei uma coisa se é uma Ravina ou não, eu não sei. Ó. Tem uma descida aqui e tem isso. Ó, logo de cara eu consigo ver que tem uma abelha verde. Ali tem um baúzinho com spawner. É, eu acho que é uma daquelas dungeons da grande. Né? Não parece ter fim não. Meu Deus do céu. Olha que da hora. É só que aqui não parece um local muito bom para minerar não. Ó, gente. Mas aqui essa ravininha aqui é bem mais de boas né. Mano tem um mini Enderman ali. Bom acho que o que nos testes agora é basicamente pegar alguns ferrinhos aqui para recuperar os do Carlinho. E torcer para fechar nosso minério roxo. Ó, ali tem um pouco de rubi Pronto estamos em casa. Temos nossos ferros. E assim, eu não consegui achar o minério roxo Porém, pelo menos a gente pode fazer as botinhas E o capacete de rubi E eles protegem mais que o de couro E cá entre nós, ele até que é bonitinho, né? Eu gostei Agora vamos só esperar nossos ferros esquentar E vamos entregar eles pro Carlin de motoca Vai ser legal Olha, gente Nossos ferritos estão esquentados Agora vamos tirar onda Vamos de lambretinha Até o Carlin entregar esses negócios Mano, isso vai ser tão legal Tá, teoricamente Mano Não, calma aí Eu vou colocar no baú Vou colocar no baú pro Carlin pegar Seria uma boa fazer Fazer umas estradas aqui depois. Mano do céu. Deixa eu passar aqui. Pronto. Chegamos na cidade aqui com a nossa motinha. Que por sinal, eu tô se realmente achando mais rápido de andar. Bem melhor. Agora, a casa do Carlinho é pra lá, se eu não me engano. Então, vamos seguir essa rua aqui do banco. Eu, literalmente, eu nunca achei que eu ia estar tá fazendo isso. Sério. E pra ser sincero, tá bem mais prático mesmo. Agora, aqui na frente da loja de artefatos, a gente vira um pouco à direita. Passa pra cá. Se eu não me engano, por aqui vai ter uma vila. O Carlinho, ele havia pegado uma vila pra ele. Eu só tem que achar essa vila aqui agora. Ali, ó. Achei a casa dele, gente. E tem até uma rua aqui, ó. Carlinho! Bibi! Bibi! Vim, Carlinhos. Fala, LG. Ô, Carlinhos. Tudo bom, meu querido? Tudo certo, mano. Eu sei, mano. Tá aproveitando bastante a motinha? Opa, Carlinhos, vim aqui trazer uma encomenda. A, a, a, abre a caixa pra da motinha aí, ó. Eita, que, que isso que você trouxe? Que isso? É pra o, mim? É, é para você, Carlinhos. Lembra que você me emprestou ferro, cara? Então tá aí, ó. A devolução. Muito obrigado, tá bom, Carlinhos? Nossa, LG. Obrigado, velho. Qualquer coisa, mano. Se você precisar, só chegar aí na minha casa. Ô, mano, eu, eu que agradeço por ter emprestado. Me ajudou demais. Enfim, Carlinhos. Ah, tá vou junto. embora que a gasolina aqui é cara, tá bom? Falou, LG. É nóis. Tchau. Tchau, tchau. Mano, e essa entrega de ferro pro Carlinhos foi um sucesso. Ele pegou tudo? Pegou. Agora, só no resto, duas coisas. Primeiro, a gente descobriu que é um pouquinho complicado de andar com a nossa moto por aqui. Então, seria uma boa, tipo, eu arrancar essas árvores e fazer uma ponte bem bonita pra lá. Uh! Gostei e a outra é que a gente ainda continua precisando muito de minérios. Como vocês podem ver, o Mano Lajota está usando ainda roupinhas de rubi, cobre e ouro. E as ferramentas também estão naquele estado horrível. Eu preciso correr atrás de uma melhoria. E essa melhoria eu tenho na cidade por um custo muito bom. Basicamente, eu vou mostrar para vocês hoje o melhor método para se conseguir diamantes no Minecraft. O meu plano é chegar num ponto no qual eu possa literalmente vender diamantes ou jogar diamante fora de tanto que eu tenha. Bom, estamos já aqui na loja da Pouca, né? Vamos dar um e para ela, obviamente, né? E aí, Pô, que suavidade. E ó, a cada dia que passa, mais diminui a quantidade de itens que tem aqui na loja. Porém, para nossa sorte, o item que eu quero está exatamente aqui. Eu quero esse bastão azul de diamante. Na realidade, na realidade, ele é um graveto que ache diamantes para gente. Atualmente, está marcando que ele custa 2 ouro. Então, ele custa 2 ouros. Vamos pegar duas moedinhas de ouro aqui, olha. E vamos comprar um. Na realidade, a gente comprou o único que tem a venda. Ó, oh, sem estoque Para quem não tá ligado, esse gravetinho aqui é um item ultra roubado Que vai ajudar a gente a conseguir diamantes com um novo método Então, pouco, pouco. muito obrigado Toma uma rotorradinha aí Agora vamos para casa para testar esse negócio e ficar rico Mano, que da hora que ninguém comprou ainda, mano, tô feito E pronto, agora que estamos em casa, na realidade eu vou ter que ser honesto com vocês Eu nunca utilizei esse item na minha vida, eu não sei como ele funciona Então, vamos ver como que é ele na prática Vou pegar o graveto e vou clicar aqui Opa, vocês ouviram isso? Aqui, tá fazendo barulho. Espera. Não, pera aí, vamos para outro lugar que aqui eu não quero aqui a é minha base, né? não quero estragar aqui tudo. Tá, o primeiro local que apitar aqui a gente vai cavar. Mano, imagina que estranha situação, mano. Tá ficando de noite, e tem um louco voando, clicando com graveto, literalmente em todos os trigos da região. Tem, tem tem algum bicho me atacando. Meu Deus! Tá, quer saber? Já que eu achei aqui aquela hora, vamos testar aqui só para ver como que é. Aí depois de como eu tiver certeza como funciona, eu posso utilizar em outros locais. Tá. Oi, tem um spawner aqui de quebrar. Tá trancado o baú tá. Ó, um goblin. Oi. Ei, tô goblin mesmo comigo. Ô, oh, oh, aranha, sai, Spawner, quebra. Boa, quebrou o spawner. Tá, eu tô vendo o diamante aqui, mas teoricamente o graveto ele tava apontando aqui, então tem que ter aqui. Tem. Ah, não importa onde eu mirar o graveto, ele vai avisar se tem embaixo de mim. Então com isso, a gente conseguiu basicamente um graveto que acha diamantes pra nós. Nem ferrando! Já temos nove! Ó! Oh, mano, isso é muito roubado. Acho que a melhor parte é que agora eu posso andar livremente pela caverna apertando aqui, porque caso eu passe por cima de algum diamante, eu já vou saber, tá ligado? Opa, passei! Aqui ó, na minha cara! Ó, eu consigo ver se tem mais aqui ó que sobrou, não sobrou nada. Eita, Priola, Olha, tem uma dungeon aqui. Eita! Do zumbi é hater do Pedro X. Tadinho Bom, ainda não tenho força pra matar o um zumbi Então vou deixar ele quieto ali, né? Puta, e diamante aqui também, ó Ó, aqui, ó Aqui tem esse minério que ele finge que é diamante Mas não é, ó Mas aqui vai ter diamante porque fez o um barulhinho Olha, ó, viu? Bom, e agora a gente tá a um diamante de ter uma armadura completa Bom, gente, já tenho 24 diamantes Já é uma quantia bem boa Eu acho que por agora 23 diamantes mais que a gente tem em casa já é o suficiente Estamos em casa agora Temos diamantes E agora o que acontece é o seguinte Eu venho aqui Faço as três peças da armadura A. Ah, calça, e aqui nós temos um modzinho muito legal que armadura cosmética basicamente eu vou colocar minha bota e meu capacete aqui, e eles estão aparecendo aqui no meu corpo, como vocês veem, mas eles não me defendem, e aqui no meu resto do meu corpo, eu simplesmente coloco uma armadura completa de diamante, e agora a gente está bem mais forte com muita mais defesa, e sempre que a gente precisar, a gente só usa o nosso gravetinho e acha o diamante seja aonde for, e essa é a oportunidade perfeita pra gente fazer dinheiro, porque olha quem está ali, vamos lá falar com ele O que você tá gritando do outro lado do lago, velho, você é menina, louco, pô, pô. tranquilidade, mano, como que você tá? É, tô bem, eu tô, na verdade, analisando, por que que você jogou essa construção pro lado do meu, do meu terreno aqui, LG? Bom, eu pensei o seguinte, já que ele me vendeu, ele tem uma confiança absoluta que essa construção é uma coisa bonita e útil, então eu falei, vou colocar perto da casa dele, porque ele vai adorar, eu só peguei o que me importava, que era os livros mesmo, entendeu? Entendi, você é pilantra, hein? Eu? Você que me vendeu isso, você não gostou? Não, <risos> você é pilantra, mano, Quem que vai te tirar essa casa daqui. Mas, Apu, você não gostou? Não, mano. Aqui, ó, vai dar desmoronamento, velho. Tá todo errado. Não, não, mas você resolve aqui, ó. Uma viga de sustentação, Zé. De terra? Ué, embaixo já tem terra. A ah, menina, Apu, faz ah, é seguinte. Não, não, não, não. Ah, né? O que você que quer? Vem aqui, em casa. Eu tenho coisas para te mostrar que você vai adorar, Apu. Vai adorar. Cara, se não for dinheiro, eu não quero, não. Pode te fornecer mais do que dinheiro. Uh, pera aí. Se pode me fornecer mais do que dinheiro, me chamou a atenção. O que é? Apu, pensa comigo aqui. Você já cogitou a possibilidade de quem sabe por exemplo, roubar o banco ou fazer um sistema de encomenda ou simplesmente vender coisa para os outros, correto? Correto, uhum, claro. Só que não, tudo pera, isso... Não, roubar banco não, hoje Nunca pensei nisso, não, LG, Digamos que tem pessoas interessadas. Carlinhos, Carlinhos. Enfim, digamos que você vai fazer qualquer coisa desse tipo. Você precisa de um meio de transporte. Apu, já ouviu falar da Lambreta 2000? Ela está quebrada, mano. Pois é, né, cara? Isso aconteceu do nada. Daqui a pouco eu vou arrumar ela. Mas Apu, <risos> esse é o primeiro <risos> veículo da cidade e ainda por cima foi feito por mim Cara, é um grande empreendimento Vai falar que não E tem até um baúzinho Pra levar itens É maneiro, mano Da hora, velho. Oh, pô, e eu posso fazer um pra mim também? Então, não Porque a única pessoa Que tem a bancada Que dá pra fazer ela Sou eu Porque eu comprei ela na loja Peraí, qual bancada? A bancada não tem craft? Não, não ok, tem craft ok, a, assim, tá aqui Por conta aqui Que eu sei que você não vai me roubar mas Tipo, ela literalmente Não tem craft, tá ligado? Nossa, que loucura Mano, isso aí é monopólio Não curti muito não, velho. Então, ó, pô, mas não tem problema Porque você não quer dirigir Uma bancada, né? Já a motinha Man, pô, mas eu não tenho dinheiro LG. você não tá entendendo Não posso apu, comprar Pode mais. ficar tranquilo Você não precisa ter dinheiro agora Porque eu não tô vendendo agora Em breve vai ter um leilão, tá bom? Com outros veículos ainda por cima De qualquer hum, forma, Apu Eu quero te vender coisas Mas não foi isso que eu vim vender agora, não Bom, tem dinheiro, você não tá entendendo Apu, nós faz empréstimo Pode ficar tranquilo Pensa eu comigo quero me apodar Se isso, você não, não tem dinheiro, Apu Você ah, é precisa de, de dinheiro E tal um graveto <risos> que te mostra onde tem diamantes Oxi, como assim? É, Apu E acho que diamante não é tão barato assim não dá para você vender diamante a pessoa. Mas isso aí parece uma blaze rod de gelo. LG. Isso aí é já ah, diamante. esse graveto. Ele simplesmente quando você clica com o direito, ele fica fazendo nada. Mas em algum momento, quando você andar, ele vai fazer um barulhinho. E quando ele fizer esse barulhinho, significa que é só você cavar para baixo que você vai ter diamantes infinitos. Isso aí tá parecendo história, velho. Né? Abu, tô Abu, Abu. Isso, não. Aqui, ó. Eu, eu irei lhe mostrar. Lhe parece história? Tá, já tô acreditando um pouquinho mais. Não, Abu, eu literalmente minerei por cinco minutos, tanto que eu nem fiz minhas ferramentas, cara. Eu só usei o gravetinho, segui e achei diamante infinito. E aí, você tá? Já pensou em você alugar esse gravetinho para você minerar? Eu não tenho dinheiro, você não tá entendendo. Ah, Olha, boa, eu te... faço fiado, faço fiado. Eu te alugo por queijo, você quer o um ah, queijo? Não, não, não, não, v vamos pensar em outra coisa assim. Que tal eu te alugo e você me deve um favorzinho? Deixa eu testar primeiro. Tá bom, tá bom. É só você é, segurar sim. o botão direito e ficar andando. E na hora que ele fizer um barulho, significa que mais que você tem. É eu tá quebrada, que não é porque eu já minerei tudo aqui mesmo. Acho que você tem outra ponta de ilha. <risos> Opa, Opa, eu ouvi. Aí ó, é mais pra... aí ó, exatamente nesse bloco que você tá, então. Aí ah, ó. É só cavar para baixo? Basicamente, se você cavar para baixo, você vai ter diamantes, pô. Mano, isso aqui tem é. que de armadilha, velho. Zé, não, não, tá muito alto, vai ter que cavar até Bad Rock. <risos> Volta aqui. Eu de... Ó, você <risos> pode marcar essa área e você pode cavar de graça depois para você testar a veracidade. Mas, se quiser é mais diamantes, tem que alugar o gravetinho. E aí, vai querer? Tá, pera, é, alugar por quanto tempo e quanto vai me custar? Que tal assim, é por uma, uma, ó. Barato, barato. 10 moedas de cobre 24 horas. 10 moedas de cobre 24 horas? Mano, e vou falar de uma... Eu vou fazer um desconto pra você então. Que tal? Uma moeda de ferro por 24 horas. Não, mas aí, não faz sentido isso aí. Não. Esse cálculo tá meio errado. Por quê? Só porque os dois dão o mesmo valor? <risos> É, pô. Ah, mas vai que vai que vai começar atrativo pra você. Tá, tá, tá, tá, tá. É, é, eu aceito 24 horas, eu aceito. Mas assim, anota na minha conta que eu não tenho dinheiro não. De... Tá bom, então você me deve uma moeda de prata e depois eu cobro então. Tá bom? Demorou, demorou, velho. É, tá bom, é, só que eu, se eu for. Então, que... se for minerar aqui, pelo menos tampa depois, tá? Tá, tá, pera aí. Não, ô, não vai embora não. Deixa eu testar pra ver se aqui funciona mesmo. Você vai tampar esse buraco, né? Não, eu tampo, mas deixa eu ver se funciona mesmo. Meu Deus do céu, ele cava dois por dois. Ele tem medo ainda por cima. Meu Deus do céu, a puta tudo bem aí? Pega uma tocha, cara. Eu não tô enxergando muito bem, mas tá, acho que tá de boa. Calma. Ah, tô vendo. Tô cavando o tempão aqui. Mas... Diamante. Que a é buzeta tá tão longe pô. que nem tá mais carregando você pra mim. Tô vendo é um vulto minerando. I, I, Gente, olha ali, ó, na mão da pu ali, ó. Olha, não é na mão da né, porque o apu tá invisível, mas, ó, diamante. Mano! E ele pegou. Funciona mesmo, LG. Então, negócio fechado, né? Cara, fechadíssimo. Tá, agora tampa esse buraco. Pode ir voltando né? aí, que você falou que você tem que tampar esse buraco que você fez aí, Não, relaxa, eu tô vindo, tô vindo já. Tá bom, tchau. Ó, 24 horas. Agora eu posso começar a correr atrás de conseguir dinheiro, trollar meus amigos, fazer um leilão de moto, fazer uma base e muito mais. Porém, no próximo vídeo. Então se gostou, deixa você se no canal e vejo vocês amanhã. Uh!